União, município da região norte do Piauí, situada a 56 quilômetros de Teresina. Conta atualmente com cerca de 45 mil habitantes. Hoje, a população está preocupada com uma situação incomum. Gente, olha a situação dessa água aqui, olha bem a cor dela. Isso aqui tudo é porqueira da cidade de União, isso aqui não parece, você olhando aqui, quem conheceu o Riacho do Raiz como eu, não você olha para ele aqui não diz que é o Riacho do Raiz, não. Isso aqui ninguém pode comer o peixe daqui. Isso aqui é, é, é um resultado de uma obra do governo que fez na Cidade de União, isso aí não disse, que acabou com a totalmente... E aí eles acharam... Que... Pouco, colocaram no Riacho do Raiz Para ficar mais impossibilitado da pessoa pescar E de se alimentar com esse peixe Não tem uma mínima condição Mas ninguém toma as providências, não As autoridades municipais estão debruçadas sobre a questão Mas ainda não sabem dizer o que realmente está acontecendo Sabem apenas que parte dos dejetos da lagoa de decantação da Agespisa Está sendo lançada nas águas do Riacho Raiz O Riacho é afluente do Parnaíba de onde se capta água para abastecer a população. O que, é que a senhora pode me dizer sobre essa situação da lagoa de decantação aqui de União? É A lagoa de decantação, né, de escoamento de esgoto do município de União, é algo que vem nos preocupando enquanto Secretaria de Saúde e juntamente à Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária. É, realizamos essa notificação à Prefeitura que o órgão já fez a... A, reencaminhou a demanda à GESPISA para a resolução do caso. Isso é importante ser sanado, a questão, a resolução frente ao escoamento de esgoto, para que isso não acarrete é, danos à população unionense, em relação a doenças que isso pode acometer à população, é, problemas de saúde relativamente ao escoamento de esgoto. E... A senhora tem conhecimento sobre a questão da poluição do Riacho Raiz? É, foi nos repassado os relatórios, né, em questão do escoamento do, do esgoto do município que está com problema na decantação. E isso tem nos preocupado e, e isso está sendo sanado, procurando ser sanado a resolução do Frente a Esse Caso. Giovana, o que, é que você pode me dizer sobre a questão da, da lagoa de decantação aqui de União? Então, a gente tem esse relatório todo no sistema, a gente pode pegar. E a quantidade de cloro que tem que a gente vê no sistema, né, a água não é, é muito alta, então isso não é muito bom, né, a população então, de união. quer dizer, a decantação não é feita adequadamente, Exatamente, joga resíduos né? diretamente no rio, ah, a água é coletada e, do rio para abastecer a população. Isso que do rio vai para as casas, né, aí a gente coleta a água e a gente vê que a água não é de boa qualidade. Na manhã de quarta-feira, 24 de novembro, estivemos em União para ver de perto a situação. Para começo de conversa, foi uma dificuldade enorme chegar até o local Bem, aqui é o principal acesso para a estação de tratamento de esgoto da cidade de União Como a gente percebe, que o Mata Burro, há algum tempo não tem manutenção De modo que para lá também não tem manutenção, já que aqui é o principal acesso A bióloga e consultora ambiental Lilian Guimarães nos disse que a população corre um sério risco na medida em que as águas do Parnaíba podem estar sendo afetadas. A princípio, ela é um, um, é um equipamento que ele está é, visivelmente sem monitoramento, sem o, a, a adequada comprovação, inclusive, do, da qualidade do efluente, que, é, que, está, que tem que ser tratado para ser jogado no bio carnaíba. Né? Então, assim... Não se há o monitoramento e nem a comprovação das análises químicas necessárias para a qualidade desse efluente estável para ser lançado no rio parnaíba qual é a repercussão disso? Qual é o impacto disso? O impacto é, são de, de naturezas diversas. Primeiro, o, o impacto visual, o impacto urbanístico, o social, né, que causa odores insuportáveis, que impactam na, na questão da vida, é, da saúde qualidade pública, de na qualidade de vida e na saúde pública da população. É, e tão importante quanto, é esse rio está sendo possivelmente contaminado e é onde o rio que é captação de água para a distribuição de abastecimento da cidade. Como é que se pode chegar à conclusão do, do, dos níveis de contaminação, uma vez que a gente já sabe que há o, o, a infiltração, né? Bom, é, de acordo com as análises químicas, teria que se ver vários parâmetros, como, por exemplo, os níveis de metais pesados que estão, nesse, inclusive os coliformes fecais, que é uma estação é de tratamento de esgoto. Então, vem resíduos justamente de, dessa natureza. Então, os índices de coliformes fecais não aceitáveis para o consumo humano, porque sempre ainda passa algum índice, causa doenças de diversas naturezas. Esse é um impacto muito grande na saúde pública, diarreia, as viroses, são... O Governo do Estado já tem conhecimento da situação. Secretaria de Saúde e a GESPISA foram devidamente comunicados. Resta saber que providências efetivas serão adotadas. Exatamente. A gente coletava todo mês, tem esse relatório e a gente vê que não é... Relata para a Secretaria? Exatamente. Para o Estado também. Para o Estado também. Para a GESPISA? Para a CESAP, no caso. Certo. Então... A Secretaria de Saúde do Estado, o Estado tem conhecimento dessa situação? Tem conhecimento, situação. tem conhecimento. São parâmetros de metais pesados que também impactam na, em, em questão de, da saúde de, é, de pele, doença de pele. Fora as internas, né, que a gente ao longo do tempo é que vai somatizando e às vezes não se sabe nem o porquê. Às vezes é justamente de um consumo de uma água de pesca de qualidade. A decantação, portanto, ela não é por si suficiente. Não, a decantação ela é um dos, uma das etapas do tratamento. Ela faz parte de uma das etapas. A decantação por si só, ela só cuida da parte física, da parte dos detritos. Ela só é uma das etapas, mas tem o tratamento também o químico, o biológico,